Você está se sentindo cansado, sem energia, memória anda falhando. Isso pode ser deficiência de vitamina B12. E essa deficiência provoca problemas de memória, falta de disposição, energia. É muito importante que ela esteja em níveis ótimos. Cada vez mais as pessoas têm reduzido o consumo de alimentos de origem animal. E essa vitamina B12 só está presente nesses alimentos. Mas é sim possível ser um vegano muito saudável mas tem que ter um acompanhamento profissional de um especialista para avaliar seus níveis de vitaminas, níveis de minerais e iniciar a reposição quando for o caso. Se identificou? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.